de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, falamos da Prefeitura de Caçapava, falamos de saúde, vamos falar agora de trabalho, né? emprego. É, nós temos uma situação aqui na região do Vale do Paraíba, a Vibras, né, que para muitos é de São José dos Campos, mas ela é da cidade de Jacareí, está instalada na cidade de Jacareí, que vive um processo de desativação é, de mobilização por parte dos funcionários que querem receber os seus direitos. Afinal de contas, a Avibraz vai fechar as portas, vai continuar com a sua linha de produção e o que será feito, qual será o futuro dos, dos empregados, dos funcionários. O Héler Gonçalves, que é presidente do Sindicato né, dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, está conosco para falar sobre este assunto. Weller, muito obrigado pela atenção com a CBN, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Olá, muito bom dia, eu que agradeço o espaço para estar tá falando dessa luta tão importante dos trabalhadores da Vibras. É, são tantas as lutas né, que os trabalhadores têm que travar no dia a dia, né? aquela rotina de pegar o transporte, de sair de casa cedo, chega tarde, não vê a família, e aí quando chega numa situação como essa, a Vibraz hoje... Ela não está produzindo, ela está parada. Como é que está a situação né, da empresa e, e dos próprios funcionários, Weller? Pois bem, você cita aí o que é a rotina do trabalhador, acordar cedo, bater cartão, trabalhar, ser explorado e tudo isso para receber um salário para a sua sobrevivência. E no caso da Avibraz, existe esta greve em curso porque a empresa não está efetuando o pagamento dos trabalhadores desde o mês de outubro. É toda uma luta que já passou de um ano, quando teve aquelas demissões dos 420 trabalhadores, o processo de mobilização que cancelou as demissões, e de setembro para cá existe essa greve, por conta da situação da falta de pagamentos e, atualmente, a luta contra a venda da Vibrai. São temas diferentes, mas que se juntam quando a gente vai pegar e fazer esse debate, porque uma empresa tão importante como a Avebras, nós não podemos aceitar que seja vendida para o capital estrangeiro. Então, a gente está, neste momento, fazendo a campanha contra a venda da empresa e cobrando do governo Lula que estatize, porque é uma empresa do setor de defesa você pega a situação dos trabalhadores, que é o concreto de estar sem salário, e agora a possibilidade da venda. Nós achamos que uma empresa que fabrica armamento bélico pesado de guerra tem que ser uma empresa do Estado, por isso essa nossa cobrança. É, e a informação de venda surgiu recentemente, né, de que a Vibras poderia ser vendida. Uhum. É uma informação recente isso, porque gera interesse de muitas outras empresas. E a situação que é, que é meio preocupante também, porque é tecnologia, muita tecnologia que é feita aqui, nacional, que pode ser compartilhada com outros, com outros países ou ser é, adquirida por outros países. Esse tipo de, de aquisição pode trazer algum tipo de benefício, assim, em termos estratégicos, assim, analisando, assim, não sei se é muito bem na nossa área de, do sindicato, mas a questão de vender uma tecnologia, vender uma empresa... De, de defesa com equipamentos bélicos, pode trazer no futuro algum risco para gente, para nós termos a nossa estrutura de defesa mais é, fragilizada? Sim, nós achamos que é muito preocupante essa situação. Você toca num tema importante, que é o tema da tecnologia. Você não se fabrica uma tecnologia de um dia para o outro. Não é tão simples a gente falar, vamos fazer uma fábrica para fabricação de foguete? Você não faz isso de um dia para o outro. São 60 anos que existe a Avebras aqui na nossa região. Ela é localizada no município de Jacareí, faz divisa com São José dos Campos e é a principal empresa do setor de defesa que nós temos no nosso país. Um exemplo bom também quando se fala em tecnologia. A gente viu há alguns anos atrás a possibilidade de fusão da Embraer com a Boeing, onde o sindicato fez uma campanha contra e na hora de assinar o contrato a Boeing virou as costas para a Embraer. E não sei se vocês viram, a Embraer entrou com uma ação civil pública contra a Boeing, porque a Boeing já contratou 200 engenheiros da Avibraz no último ano. Inclusive, alguns especialistas desse setor aeroespacial disse que a Boeing levou o cérebro da fabricação de aeronaves do nosso país. É, só para confirmar, a Boeing contratou 200 da Embraer. Da Embraer? Da Embraer. Exatamente. Porque o que, que nós achamos? O que, que a Boeing queria nessa parceria com a Embraer? Ela queria engenharia. engenharia, ela mesmo falava que a sua engenharia nos Estados Unidos estava muito velha, que precisava renovar. E esta empresa da Alemanha, que está querendo comprar a Avibraz, ou esta empresa dos Emirados Árabes, eles estão de olho no quê? É na tecnologia da fabricação de armamento bélico pesado de guerra. Se essas empresas compram, você acha que vai seguir aqui em Jacareí? Não. Vai para a Alemanha ou vai para os Emirados Árabes. Aqui pode ficar, no máximo, a ser uma linha de montagem. Então, é preocupante porque aí a gente entra num tema estratégico. Uma empresa dessa ela é importante para a soberania, para a defesa do nosso país. Então, não é qualquer coisa. Tem o debate localizado, regional que é a falta do pagamento de salário, é importante colocar também, porque uma empresa com uma alta tecnologia desta ela precisa de uma mão de obra qualificada. E esses trabalhadores que são a mão de obra qualificada estão sem salários. Então, a gente tem que denunciar isso. Agora, o debate da Avibras é um debate nacional. A gente tem feito aí a campanha pela estatização, porque muita gente, inclusive, tem nos perguntado, mas essa empresa foi privatizada? Qual é a parte que o governo tem... A Avebras, ela sempre foi uma empresa privada. Ela apresenta na recuperação judicial que ela tem uma dívida de 600 milhões de reais. E no final do ano passado, quando ainda então no governo Bolsonaro, foi efetuada a compra pelo governo federal de 98 veículos blindados de uma empresa de um consórcio italiano. O veículo blindado é fabricado na planta aqui de Jacareí, por que, que não comprou? E a compra desses 98 veículos blindados foi de 5 bilhões de reais. Por que, que não pegou esses 5 bilhões e investiu para comprar daqui, para ter produção, para garantir emprego e para pagar salário? Essa é uma contradição que existe. 80% do que a Vibrais fabrica vai para fora, principalmente para o Oriente Médio. E a maioria do que o governo compra vem de fora. A gente viu o exemplo da Ingesa, que era aqui em São José dos Campos, no ano de 1993, que fabricava tanques de guerra, que fechou. fechou. E era a mesma situação, 80% era produzido para fora, principalmente para o Oriente Médio, e depois que o Iraque, que era um dos países que mais comprava da Ingeza, investiu em sua indústria de defesa, caiu a produção e a fábrica fechou. É uma tremenda contradição, por isso que nós achamos que uma empresa desse porte, fabricante de material bélico de guerra tem que ser estatizada e a gente está cobrando do governo Lula, que estatize a Avibras e a coloque sob o controle dos trabalhadores. Você vê que são vários assuntos envolvendo o mesmo tema, Avibraz. Um dos temas que eu gostaria de tratar com você é a situação dos funcionários. Foi feita aquela, aquela, aquela recuperação, o impedimento da de demissão. Os funcionários da Avibraz não foram demitidos, mas também não estão recebendo salário. É essa a situação atual? É essa a situação atual. Há um ano atrás que ela realizou esta demissão, a gente conseguiu cancelar depois de muita luta. E hoje a greve é por falta de pagamento. Você falou de fato, quando você vai discutir a vibrar são vários temas. Muita gente nos procura para discutir a estatização, mas aí você entra no tema do emprego, você entra no tema do salário. Aqueles que querem discutir o salário, você entra no tema da venda. São as coisas que são entrelaçadas entre si para estar... Tá para estar discutindo, mas hoje a greve é por falta de pagamento. E também não estão recebendo nenhum outro tipo de benefício, cesta básica, são nada. nada, absolutamente nada? Inclusive, essa semana, a gente iniciou uma campanha junto às prefeituras aqui do Vale do Paraíba, nós fizemos um protocolo pedindo isenção de pagamento das tarifas públicas, principalmente o IPTU, e também o fornecimento de cestas básicas, porque é uma situação muito delicada. Imagine... Toda esta empresa que nós estamos dizendo aqui, a sua tecnologia e tudo mais, e todos os dias são trabalhadores que nos procuram dizendo que já vendeu o carro, já vendeu a moto, já vendeu a bicicleta, que não tem mais o que vender. É trabalhador que chega no sindicato chorando, uhum. falando, meu filho está pedindo para comprar um Danone, eu não tenho dinheiro. Então é importante você externar também esta agonia desses 1.400 pais e mães de família que estão sem salário. Bom, você citou agora há pouco aí que vai solicitar do governo federal a questão né, da privatização, não, da estatização Isso. da da Por falar em governo, por falar em administradores, gestores, prefeituras de São José, prefeituras eh, aqui da região Jacareí, onde fica né, a ave -BRAS. Como é que tem sido a participação né, dos prefeitos da nossa região em relação a isso, em relação a essa questão? O Isaías fez algumas reuniões com a gente, no começo a gente fez uma forte cobrança, tinha uma certa resistência porque os prefeitos muitas vezes falam o seguinte, bom, vocês têm que cobrar é do governo federal, porque é o presidente que tem a caneta na mão para assinar um contrato, tá. e fazer a compra de alguns foguetes para tirar a empresa dessa situação, de fato. A cobrança principal é em cima do governo. E o Lula tem, sim, a caneta na mão para falar, vem cá. Porque a Avibraz ela apresentou na última Assembleia da Recuperação Judicial que existe a possibilidade, e ela tem uma ata que foi anexada ao processo, de um contrato com o governo na casa de 600 milhões, que ela fala que se firmar este contrato, que aí ela sai da recuperação judicial e que ela consegue sanar todas as suas dívidas. Só que ela está falando isso desde o mês de janeiro. E nós já estamos em abril. E você tem a situação dos trabalhadores, que eu relatei agora há pouco aqui, um pouco do que é o sofrimento. Então, o Lula, enquanto representante do nosso país, ele tem que ter uma atitude. Ele tem que pegar a caneta e falar, se tem a possibilidade desse contrato, vamos firmar. Olha só, uma coisa interessante em relação a, a esse tema. A ampla maioria das empresas de defesa, nos países de fora, principalmente na Europa, Ásia, são do Estado. Vocês acham que a Rússia, a China, os Estados Unidos ou a própria Alemanha vai aceitar ter uma empresa fabricando foguete e que não seja do Estado? Não vai deixar. E, em muitas situações, o Estado garante alguns contratos com estas empresas justamente para não alegar que caiu a produção e que quer vender para outro país. Então, o tema da Avibras é importante estar cobrando os prefeitos, que tem os moradores aqui da região, isenção de IPTU, fornecimento de cesta básica, a classe política tem que entrar e a gente sempre cobra. Agora, quando fala de Avibras, de fato, é governo federal, é Ministério da Defesa e a gente está fazendo aí um desafio para o presidente Lula. Ele já foi sindicalista, ele sabe a agonia de um dirigente sindical quando vê o trabalhador sem salário. Então, o Lula precisa se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos de forma urgente para discutir essa situação dos trabalhadores e também tem que proibir que uma empresa tão importante como a Avebras seja entregue para o capital estrangeiro. Por isso, a gente exige a estatização da empresa. Perfeito. Nós temos aí também nosso vice-presidente, que é aqui da, da região de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin, Houve algum tipo de contato entre o seu sindicato e a assessoria do Alckmin ou assessoria do próprio presidente Lula? Tivemos uma reunião com o Geraldo Alckmin e, e eu participei. Conseguiu avançar alguma coisa? Conseguiu sensibilizar o vice-presidente em relação a isso? Esta reunião ela foi, se eu não me engano, no mês de fevereiro lá em Brasília e eu me lembro que eu dei uma cutucada no Geraldo Alckmin justamente por ele ser de pinda. Eu falei, bom, você sabe a importância que a Avebras tem para o Vale do Paraíba. E é essa a situação. Depois dessa reunião com o Geraldo Alckmin, nós fizemos uma reunião com o Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, naquela reunião, a alegação é que, bom, é uma empresa privada, nós não temos como interferir, vamos ver no que ajuda. Bom, é uma empresa privada. Se está nessa situação... O que, que o governo federal tem que fazer através do Ministério da Defesa? Comprar. E aí, essa contradição que a gente está explorando bastante. Aí eles falam: ah, mas foi no governo anterior. A compra de 98 veículos blindados de 5 bilhões do consórcio italiano no ano passado. Uhum. Se tivesse comprado da braz garantiria a produção desta empresa por sete anos. Teria recursos suficientes para pagar. Suficiente os salários. e para manter os empregos, que é o mais importante. Agora, a instalação, se a gente for pegar o histórico da braz a instalação dela, ela. Ela, ela teve assim, algum incentivo fiscal por parte dos municípios é, para a instalação das fábricas aqui? Porque, de repente, isso poderia ser uma contrapartida, poderia ser uma, uma cobrança a mais, um argumento a mais da a importância da manutenção dessa empresa aqui no país. Bom, praticamente... Tem alguma, alguma ideia sobre essa história? Praticamente todas as empresas multinacionais uhum. e uhum. até essas que são aqui do nosso país não pagam imposto. Essa que é a realidade. Quando teve o fechamento da Kaua Sherry, a gente explorou bastante isso, que se reuniram, deram a canetada para favorecer a empresa, tanto a prefeitura como o governo do estado, nunca paga imposto, aí do nada encerra as atividades, demite os trabalhadores, vai trazer carro de fora para ser vendido aqui. Então, com certeza, a Avebras ela tem algum tipo de isenção, porque a ampla maioria das empresas elas tem, e isso não é só aqui na nossa região, isso acontece a nível nacional, é até a guerra fiscal, qual cidade vai dar isenção... Mais barata para me poder instalar lá, tem toda essa guerra é, que acontece no nosso país, principalmente entre os estados. Agora, nós achamos que a prefeitura ela tem sim a responsabilidade social em cima desses trabalhadores, porque é uma luta nacional que todo mundo está acompanhando. A empresa fica em Jacareí, mas a maioria dos trabalhadores eles moram em São José. A prefeitura de Taubaté já entrou em contato perguntando quantos trabalhadores tem em Taubaté que vai avaliar a possibilidade de estar, tá, sim, concedendo essa isenção de IPTU, fornecimento das cestas básicas. A gente está conversando aí com as prefeituras aqui do Vale do Paraíba, que a gente acha que é o mínimo que tem que se fazer diante de uma situação dessa. O cara não está tendo dinheiro nem para comprar o arroz com feijão, que é o básico, para sustentar a sua família ainda vai ter a dívida do IPTU. Então, nós achamos que o trabalhador da Avibraz merece sim ter essa isenção nesse ano. O Well para fechar a sua participação, são duas perguntinhas e você pode me ajudar. Então, daqui para frente, próximos passos em relação a essa questão da Avibraz... E alguma outra luta que esteja acontecendo na região do Vale do Paraíba, algum outro problema que foi detectado pelo sindicato? Vamos lá, começando pela Avibraz. Bom, da Avibraz a gente vai seguir fazendo a nossa campanha pela estatização da empresa. Nós fizemos uma manifestação importante ontem no Rio de Janeiro, estava até na feira da indústria de defesa, onde estava presente, além da direção da empresa, também o governo federal e autoridades de todo mundo e a gente estava lá fazendo o nosso protesto. E a gente vai intensificar essa nossa campanha para que o Lula, primeiro, receba o sindicato para discutir a situação dos trabalhadores e a cobrança para que a empresa não seja vendida, não seja entregue ao capital estrangeiro e assim a cobrança da estatização e nós vamos nessa luta, nessa batalha, junto com os trabalhadores até o final. Em relação ao Vale do Paraíba, alguma... Bom, a gente não para, né? A luta do sindicato, nós representamos mais de mil fábricas metalúrgicas, de um total de 31.500 metalúrgicos aqui nas cinco cidades que compõem a nossa base territorial. Então, luta tem todos os dias, mas destacar que, neste momento, a gente faz também... A, a luta pela PLR da nossa categoria, e hoje entrou em greve uma fábrica que trabalha o setor de alumínio, a Tarutex que fica na zona leste de São José, por conta aí de equiparação salarial e também por conta do convênio médico dos trabalhadores, que estão muito caros. Então, é a primeira greve que tem nessa fábrica, Tarutex em São José dos Campos, parada por conta dessa situação, e estamos na luta pelo pagamento da PLR para a metalúrgica. Perfeito. E, e tem aqui a questão levantada pelo Marcelo Rocha, que me lembrou a votação lá na Câmara Municipal da Amélia Naomi, Juliana Fraga, o PT votando é, uma... É, era uma emenda, uma proposta, uma lei do Tomás, né, do vereador sim. Tomás, que estava... Revogando algumas revogando leis antigas. Algumas leis antigas. antigas. Entre essas sim. leis antigas, haviam duas que tinham algo diretamente ligado ao sindicato. Nós recebemos as duas vereadoras... A Juliana Fraga, inclusive, ela assumiu que houve um erro na hora da condução, da votação, por causa de uma série de discussões e de pautas, e houve uma, um certo descuido na votação. Esse foi o argumento da, das vereadoras, que, que assumiram que realmente elas já haviam previsto que iam votar contra, só que no oba-oba, não vamos ver lá diversas pautas acontecendo ao mesmo tempo, houve essa pequena falha aí que acabou culminando no voto a favor do projeto. E aí vocês, obviamente, receberam isso com, de uma outro, com outro olhar, né, Weller? Não, exatamente. A gente acompanhou as entrevistas concedidas por elas aqui na CBN Vale. Nós achamos que é grave, primeiro. É. Acho que o vereador ele tem que ter a responsabilidade, enquanto eleito, de, na hora da votação, não fazer isso que foi feito. Porque o argumento das duas vereadoras é que ah, houve uma confusão e tal. Bom... Elas têm a responsabilidade. E, principalmente, a Amélia. A Amélia já foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Foi isso que projetou ela na vida política. Então, nós achamos que isso é traição de classe. A Juliana também é ligada ao movimento sindical aqui da nossa região através do Sindicato dos Servidores. Então, nós achamos que as justificativas de que, ah, errei, lá no momento estava muito turbulento e tal, porque é um projeto que... Ele revoga algumas leis e da forma que é apresentado para desburocratizar o município, parece até bonito, mas na hora que você vai ver. Por exemplo, é um tema e que para nós é com muita tranquilidade que a gente discute. Sindicato não paga IPTU, que é uma lei antiga que tinha. As igrejas, as associações, as outras entidades de classe não pagam. Nós achamos que é justo e o dinheiro que o sindicato economiza de não pagar imposto para o Estado, é dinheiro que vai ser revertido na luta dos trabalhadores, como o caso aqui que a gente conversou, a luta dos trabalhadores da Vibras, que está há mais de um ano e o sindicato está todos os dias junto com esses trabalhadores. E para você fazer a luta, nós estamos no sistema capitalista, você tem que ter dinheiro. Então, é uma isenção que é economia que o sindicato tem para investir na luta. Por outro lado, é uma, tem um outro fator aí também, que se eu não me engano, existe já uma lei federal que já dá, garante a isenção do IPTU. Então, essa lei, entre, entre aspas, assim, talvez não venha a configurar na prática algum prejuízo. Hoje Perfeito. Explorado. Existe a lei federal. Agora, o que o Thomas fez foi jogar esta questão dos sindicatos no meio deste pacote, que ele fala que é um revogaço, e aí... A Amélia e a Juliana Fraga, nós achamos que, por princípio político, deveria ter votado contra. Porque o vereador Thomas, que é ligado ao MBL, ele sempre fez ataque aos sindicatos aqui da nossa região. Então, nós achamos que, por princípio político, só de ser um projeto do vereador do MBL, uhum. que é da direita, que ataca o movimento sindical, que elas <risos> deveriam ter votado contra. Bom, por falar em direita e esquerda, batendo a porta do governo federal, né? para ver se a gente consegue essa reunião com o presidente, com Sim. o ministério, para resolver, está na hora de resolver essa questão da Avibras, né, Ué? Exatamente, a gente está cobrando do Lula aí para que se reúna com o sindicato. O Ministério da Defesa já sinalizou uma nova reunião para o mês que vem, mas nós queremos se reunir com o presidente Lula, é quem tem a caneta na mão, tem que sentar com o sindicato, resolver a situação dos trabalhadores da Avibras e mais do que isso uma empresa do porte da Avibraz, estratégica para o nosso país, empresa que fabrica armamento bélico pesado de guerra, tem que ser estatizada e colocada a serviço dos trabalhadores. Perfeito. Éder, obrigado pela participação, boa sorte, ah, a luta continua. Sempre, eu que agradeço o espaço, estarei sempre à disposição.